E aí, clã Chaldão, aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Vigil, The Longest Night, Metroidvania. Em verdade, é sensacional para PC e Nintendo Switch. E com promessa aí para se lançar para PS4 e Xbox One também. Hoje a gente vai fazer a área da mina e tentar achar o item que abre as portas com uma mão vermelha. Vamos lá? A música é bonita, hein? Um dos pontos altos para mim, essa é a música do jogo. Muito bem. A gente está numa área... Subterrâneo, Caverna da Montanha A gente não vai explorar isso aqui hoje, viu? A gente vai direto Direto, vamos nos teleportar No último vídeo a gente foi Pro Pro Lago Bufonite, derrotamos um sapão E chegamos nesse Na Caverna da Montanha, então A gente vai dar uma olhada lá na loja Lá em Maia, né? A gente vai para Maia Vamos fazer umas compras e upar nosso machado Tomara que dê até para upar nossa roupa, deixar ela um pouco mais forte. Vamos forjar. Aí, dá pra aumentar a força, hein? Aí! Eu vou colocar, vou encantar ela, o nosso machado. Sempre que a gente atacar pelas costas, dá mais 25% de dano. E a gente só ataca pelas costas. Perfeito! Olha! Agora sai uns raios aí do bagulho. Acaba de me lembrar que a estrada para a mina aqui ela se leva para um lugar onde não tem entrada da mina. A gente tem que contornar ela. Vamos falar aqui com o cara, ele está pedindo ajuda. Ele dá uma pista de onde fica a entrada da mina. A gente achou que era aqui, mas não é. Então, lá na estrada do minerador. Agora sim. A estrada do minerador fica um pouco acima da entrada da mina. Aqui é só subindo. A gente usa muito o ataque de rodopio Talvez seja aqui a entrada da mina Local da mina, é isso mesmo Subimos, agora a gente está Nesta área que não dá pra ver Pra cá também está desmoronado Tem aqui um novo save E agora sim, a gente, está no local da mina Com isso a gente consegue entrar dentro da mina Isso. A gente deixou para fazer a mina assim então para mais tarde Por um motivo Ela não parece muito complicada Mas ela é Ela é porque na mina também a gente acha novos tipos de materiais. Para deixar nossos, nossos itens mais fortões. Esses bichos parecem do Resident Evil, mas demais. Porque o inimigo aqui é uma nojeira igual ao do Resident Evil mesmo. Olha lá. Está vendo essa alavanca? Não funciona Pelas costas, vamos falar para esse carinha Estou horrorizado e tal Beleza Os mineiros desapareceram Essa porta está trancada O legal da mina é que tem este mapa, tá vendo? A gente não consegue abrir o mapa certinho, quer dizer, até consegue né, dá para comparar onde a gente está com a bolinha ali. Então, onde está aqui tudo rasgado é onde a gente tem que ir. A gente vai encontrar mapinhas assim, para auxiliar a nossa navegação pela mina. Bicho tenso. Uma coisa ruim é que você escuta o bicho através da parede, isso é super aterrorizante. Bicho explode. Dá um dano, isso aí. Então, sempre que der é pra sair correndo dele, saia correndo. veio a música da mina não é boa não terrorizante é. intensa né lá outro mapa tá vendo a gente tá indo bem que são portões de ferro que não abrem não adianta insistir a gente aplicou life estilo no nosso personagem então é uma alegria muito grande. Não ter que se preocupar muito com HP. É bastante lifesteal. É pedra pequena. Tá. A gente deu a volta, então vamos continuar para o lado esquerdo. A parte difícil dessa mina são plataformas. a hora que você vai se deparar com plataformas do inferno ó pedras, poções de cura pedra brilhante cuidado para não cair dano de queda mata Será que agora que a gente já começa a se deparar com. Aí ó! As plataformas. Vamos explorando com cautela. Tomar um suquinho porque não parece, mas o nosso HP tá no estado mais crítico. Vamos aqui ó. Tem muitos itens Por isso que a gente até fez o upgrade sem dó A parte da mina é muito rica em itens Bastante XP E agora a parte chata É meio... eu achei meio complicado isso aqui, viu? Que a gente tem que subir sem esbarrar nos espíritos. E aí, ao mesmo tempo você tem plataformas como aquela ali com espírito. Eu acho que deu certo. Olha o barulho que essa bodega faz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que era mais difícil ainda essa parte E aí fizeram um deram upgrade Um update, né? Pra melhorar Deixa eu andar as bombas aí Mais uma poção de cura Deixa baixar um pouco o som, que tá muito alto Um São esquisito. A gente não é muito de ficar usando os itens do jogo, não sei se vocês notaram. A gente, cur... A gente curte só investir em... em dano: mais dano, mais dano, mais dano. Men Isso significa menos botões para serem apertados bem menos botões. Vamos dar uma olhadinha aqui, dando contínuo, né, que a gente fala. O uh, uh, uh, deu tudo certo, igual da primeira vez que a gente passou daqui, foi absolutamente na sorte. Porta que não pode ser aberta. Socorro! Pediu socorro. Eu sei que tem uma águia em algum lugar aqui. Nossa, nossa, nossa, nossa. É, eu não contava com esse bicho, não, viu? Tentar matar ele só usando a nossa onda de choque. Sucesso. Das 14 poções que a gente estava utilizando. O oh, quase. O está quebrado. Vamos explorando aos pouquinhos. Aí, ó, uma porta já se abriu. Tá não? Sucesso Ouro que não tem fim, dinamite que não tem fim também Calma cara, o que, que é isso? Eu nem vi quanto XP deu, mas acho que foi quase nada. A porta está trancada. Quase, hein? Acho que a gente tomou tá um dano louco. A porta não pode ser aberta deste lado. e Abrimos as portas Vocês acham que acabou a parte ruim? Não A parte ruim das plataformas só está começando Oh O oh, ruim é que se cair errado... Se cair errado... É uma tristeza sem fim. Nossa! Vocês viram, né? E aí o que acontece se a gente cai tudo? A gente vai ter que meio que procurar fazer tudo de novo. Ainda não acabou, viu? Não estamos sossegados não chapeuzão, Dá uma olhada aqui com cuidado, sempre com muita cautela eu não sei muito bem o que fazer aqui, agora eu sei Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Uh, chegamos. Uh, difícil, hein? Pedra sangrenta, vamos tomar mais um suco em todo caso, né? Olha o tamanho dessa subida. A gente abre mais uma porta. Pequena pedra brilhante Muito cuidado, muito cuidado, vamos descendo Ela cai igual uma pedra Explorando bem, mas a gente vai explorar somente essa área hoje. Nada além dela. Os itens que esses bichos dropam. e muitas pedras com upgrades para o Como vocês podem ver não tem o um caminho correto tem que, tem que procurar tipo um labirinto A gente está tão forte que já mata os norcedos somente com a nossa onda de choque Primeira vez que a gente esbarra num velho desse a gente teve um problema, né? De perto deles que eles explodem. Opa, usamos nosso poder. tem um poder que quando a gente morre a gente revive imediatamente É um poder bem legal que salva muito hein? Agora a gente já não está podendo contar com ele Eu uso uma vez só por salvada Onde a gente está indo? Nossa, quase, quase, hein? Gastamos todas as poções de cura. E ainda não achamos um save. É brabo, hein? trancada. Acho que o desacerto é iminente. carinha aqui, ó. Tão horrível. Você está seguro agora? Tá nada, filho. tá nada. Ninguém tá seguro nesse lugar não. Ah, olha só o que temos aqui, um save. Sabe o que isso significa? Chefe. E a gente salvou e não tem nenhum. Esse é o túnel da mina 2, a gente vai voltar lá para a loja da Idone, comprar um monte de poção e voltar para cá. Agora o chefão. Bem nojento. Aí ó, credo! O segredo deste chefe é muito fácil. Muito fácil. É tranquilo. O segredo é rodar nele aqui nessas plataformas. Com, sempre com life steal. Nele. Só isso. Dá até pra pular nele, assim, ó. Tranquilo, é só evitar o fogo, ele sempre pode tirar pra um lado. Poucas vezes ele atira o fogo que persegue, né? Agora que esse jogo é uma versão diferente do Sgt. Sanctuary, é o que a gente faz, depois que mata o chefe, a gente volta no último save E salva Mesmo? Aí fala assim, é, é por só neurose mesmo que a gente faz isso, porque não tem razão Agora a gente vai atrás do item que abre porta vermelha. Porta com a mão vermelha, uma marca de mão vermelha. E eu sei que é pra cá. Oh. Cuidado com as quedas, elas enganam. Eu acho que é ignorei. Pular, bater, pular, bater, e ó mãos em chamas Beleza, e com isso você consegue abrir as portas Agora tudo o restante aqui dentro desse, dessa área É só por exploração, pegar item pra Melhorar o, o nosso equipamento Tem umas pedras diferentes, parece e Também abrir aí o primeira primeira porta dessa pode vir aqui ó e abrir é fácil assim não não é você tem que equipar sabe umas coisas é umas coisas que eu não entendo é o Elen Pronto agora sim Pegamos uma pedra brilhante e ouro Essa pedra hexagonal é para Achar ainda mais fortuna Tem que ter cuidadinho aqui Eu achar a parte de trás da mina Vou tentar alcançar aqui Pazível Há quantos tesouros? Caminho do calcário né? A gente sai acho que numa parte Que devia ter alguma Algum bloqueio É, isso aí Beleza, tá aí, a gente fez a mina é, Pegamos o item que abre as portas né? Uma mãozinha que abre as portas vermelhas E derrotamos o chefe da mina isso aí pessoal, tá aí por hoje o.. Este Metroidvania sensacional que eu esqueci o nome. <risos> vigil. <risos> tá aí o Vigil. É, a gente tá postando os gameplays meio. com intervalos largos, estão esperando sair pra PS4 e Xbox One. Mas tá demorando, viu? Tá demorando. Assim, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nos nossos vídeos, a gente joga jogozinho de Metroidvania e recomendações. E. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.